Nopa, então, nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que nem todo mundo tem coragem de comentar Porque alguns acabam pegando trauma porque outras pessoas acham que é drama ou frescura Eu estou falando de ansiedade Uma dor que só quem já sentiu sabe como é sentir Você tem alguns traumas passados que não conseguiu superar até hoje? Você já sofreu bullying? Ou então, mesmo que todos te tratem muito bem, mesmo que você sempre esteja bem nas coisas em geral, você ainda tem aquele medo do futuro? Se você se identifica com pelo menos um desses que eu citei, você muito provavelmente sofre de ansiedade. Quando você recebe o diagnóstico, ou então quando desabafa com alguém sobre achar que tem ansiedade, essa pessoa pode te revelar se é alguém bom ou um monstro com apenas sua resposta. Se ela disser que isso é bobeira, que é frescura ou drama, acredite se quiser que ela tá mentindo. Porque a ansiedade é real e muito comum nos dias de hoje. Para quem acha que a ansiedade é bobeira, imagina só quando, por exemplo... Opa galerinha do vídeo, bem-vindos à proxiranha <risos> Bem-vindo, cara. A melhor é muito gente começa. eu já gravei vídeo. Galerinha do vídeo. Imagina só quando, por exemplo, você se encontra frente a frente com seu maior medo. Como o medo de aranhas ou de provas escolares. Aí aparece alguém dizendo que isso é bobeira. Outras pessoas ficam zombando de você por isso ou então colocando aranhas na sua frente dizendo que amanhã tem prova de alguma matéria. O medo que você sente com a aranha e esperando a prova e é a ansiedade. Mas isso acaba quando tiram uma aranha de perto de você ou quando dizem que a prova era uma mentira. Mas agora, imagina que você é ansioso pra tudo e essa ansiedade demora a questão de dias, horas ou minutos pra acabar. Você sente seu coração acelerar e seu corpo tremendo. Enquanto pra piorar, vários pensamentos negativos estão correndo na sua cabeça. E como a cereja do bolo, seus amigos, seus familiares, todo mundo que você conhece estão zombando de você. Também que a ansiedade pode também não ter um motivo para acontecer. Se você se identifica com isso, lembre-se que você não tá sozinho. Muita gente passa por ansiedade e sofre disso até hoje. Se acha que tem isso, recomendo fortemente que procure ajuda de um profissional e tente conversar com pessoas que se identificam. Elas podem até te dar vários conselhos sobre isso. E uma pessoa que pode te ajudar sou eu, porque também sofro de ansiedade faz um tempo e estou aberta para te ajudar. Então o vídeo foi esse, espero que tenha gostado ou ajudado você de alguma forma. Se ajudei, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, ou então com aquela pessoa que acha que sofre de ansiedade. Então é isso, abraços.